E the American Music New Artist of the Year award goes to Doja Cat. Muito prazer, eu sou o Mingau. Oi, eu sou Rafa. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre toda a carreira de Doja Cat. A dona do hit "Say So" veio de uma infância difícil com um pai ausente, a transformar na rainha do TikTok. E virar uma das grandes cantoras da atualidade. Então, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário e compartilha para todos os seus amigos. E roda a abertura. Que nossa abertura é horrível. E horrível mesmo. E por favor, gente, dá uma ajudinha, assiste nossos outros vídeos, dá uma visualização lá. Né? Roda logo nossa abertura ridícula. Você gosta da nossa abertura, Harley? Não. Então, por que, que nossa abertura ainda é desse lixo? Porque eles não querem fazer outra. Gente, é pobre, né? Por isso mesmo já é um motivo pra você se inscrever. Roda a nossa abertura, pobre. Ah, e vale lembrar que esse vídeo está sendo gravado no dia 20 de outubro de 2021. Significa o que? Amanhã, dia 21 de outubro de 2021, é o aniversário de Doja Cat. E esse vídeo está sendo gravado em homenagem ao aniversário da cantora. Ah, e vale lembrar também, se o vídeo não sair amanhã, que é dia 21 de outubro, quinta-feira Problemas, é porque a gente não conseguiu editar, que a gente não é máquina, entendeu? Nosso computador não é bom, trava, então a gente tem que editar quando o computador quer Se o vídeo não sair pra amanhã, sai na sexta, sai no sábado, sai no dia do caralho Então, vamos começar a contar logo a história? A Mala Zandili de Lamine nasceu em 21 de outubro de 1995 e é conhecida mundialmente como Doja Cat. É uma cantora, rapper e compositora norte-americana, nascida e criada em Los Angeles. A Amala, desde cedo, pôde conviver com a arte. Sua mãe, Débora Elizabeth Sawyer, é uma pintora americana branca de herança judaica. Seu pai, que sempre foi ausente de Mussani Dillamine, é um compositor, ator e produtor de filmes sul-africano. Pra quem não sabe, a mala já participou de aulas de balé, sapateado e jazz na infância. A Mala abandonou a escola aos 16 anos, quando estava no primeiro ano do ensino médio. Ela chegou a dizer que sua vida após largar o ensino médio era muito bagunçada. De início, ela carregou músicas no SoundCloud e as retirou rapidamente. Até que ela carregou So High ao final de 2012. Deep, deep breath, so high, so Doja disse que chegou a chorar ao ver que a música tinha atraído apenas 12 visualizações na plataforma. O nome Doja Cat surgiu porque a Mala declarou que na época ela mantinha um vício moderado em alguns tipos de droga, por isso Doja e Cat vêm por causa de um dos seus gatos. Ai gente, eu vou de gato! Ai, me dá pra Doja Cat? Aos 17 anos, Doja Cat assinou com a gravadora RCA Records, um acordo de joint venture com a gravadora do polêmico produtor Dr. Luke Kemosable Records. Eles assinaram no final de 2013, mas tudo foi oficializado no início de 2014. Mais tarde naquele ano, sob o selo Mal Records, Doja Cat lançou seu EP de estreia, Purr. A música So High foi lançada como single oficial e logo se concretizou como o primeiro passo de Doja Cat rumo ao mainstream. Uma curiosidade, quem percebeu que Doja Cat faz uma figuração no crypt show da Back D? Em 1 de fevereiro de 2018, ela lançou o single Row With Us, que entrou na parada global viral 50 do Spotify. Em 9 de março de 2018, ela lançou Candy e Go To Down. down, boy, really down, baby, down. Go To Down foi muito elogiada por seus vocais delicados e letras adoráveis observando que a música possui o ponto ideal entre o hip-hop, o pop e o R&B suave. E em 30 de março de 2018, o álbum de estreia de Doja Cat, A Mala, foi lançado. Em 10 de agosto de 2018, Doja Cat enviou o videoclipe feito por ela mesma para Moo no YouTube. A música é recheada de letras absurdas, onde ela cria uma fantasia de ser uma vaca. O vídeo chamou a atenção de vários artistas populares, como Kate Perry e Chris Brown. Devido ao viral do videoclipe, Doja Cat lançou uma única versão de Moo em 31 de agosto de 2018. Em fevereiro de 2019, Doja Cat lançou o videoclipe para o single Tia Tamira" em parceria com Rico Neste. Logo após veio o lançamento da versão deluxe do álbum com três novas faixas, incluindo Mu. Em agosto de 2019, um remix de Juicy com taiga foi lançado, alcançando a posição 41 na Billboard Hot 100. Em 26 de outubro de 2019, ela lançou o single Rules e anunciou seu segundo álbum de estúdio, Hot Pink. O Hot Pink foi lançado em 7 de novembro de 2019, o álbum alcançou a posição 9 na Billboard 200, seu álbum de estreia Amala também ingressou na Billboard 200 pela primeira vez na posição 138 na época do lançamento do Hot Pink. No final de 2019, seu single Candy, lançado originalmente em 2018, se tornou um viral no TikTok, fazendo sua primeira entrada solo na Billboard Hot 100 na posição 86. Doja Cat contribuiu com a música Boss Beach para a trilha sonora do filme de Super Herói da DC, protagonizado por Marco Hop como Arlequina, Aves de Rapina, em 23 de janeiro de 2020. O single entrou nas paradas de 28 países, incluindo Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido, além de também ter se tornado mais um viral no TikTok. Em 28 de janeiro de 2020, a música Seis Soul foi enviada ao rádio, tornando-se o quinto single do álbum Hot Pink. A música foi lançada originalmente como uma faixa do álbum em novembro de 2019, mas acabou ganhando popularidade no TikTok, de novo. Doja Cat cantou a música no The Tonight Show starring Jimmy Fallon em 26 de fevereiro de 2020. No outro dia, Doja Cat lançou o videoclipe da música dirigido por Hannah Lux Davis. Mesmo a diretora desses clipes de That's My Girl de Fifth Harmony, clipes de Ariana Grande como Don't Call Me Angel e Good Ones de Charlie xx A versão solo de Say Soul alcançou o número 5 na Hot 100, tornando seu primeiro single top 10 de Doja Cat. Doja teve que cancelar a turnê do Hot Pink por causa do início da pandemia de covid-19. A turnê foi planejada para incluir 15 shows em toda a América do Norte, incluindo duas apresentações do Coachella. Depois do lançamento de um remix de Seisou com Nicki Minaj, em maio de 2020, o single liderou a Billboard Hot 100, tornando-se o primeiro single número 1 um das duas artistas. O remix também marcou a primeira colaboração feminina desde Fence, de e com Charlie XX a chegar ao topo da parada. E também foi a primeira colaboração feminina de rap a chegar ao topo da parada antes de o app de Cardi B e Megan Thee em junho, lançou o videoclipe oficial da canção Like That, com participação do rapper Gucci Mane. That, that, that, that's my, that's my like que mistura elementos animados em 2D e live action. A música foi lançada como um novo single do Hot Pink. Ela ganhou o prêmio de artista revelação push na 37ª edição do VMA, onde fez uma performance com de Say Soul Like That. Em outubro, Doja fez uma participação na canção Baby I'm Jealous da cantora norte-americana Bibi Rex, lançada como primeiro single de seu segundo álbum, Better Mistakes. Doja também fez uma participação na faixa Multi do álbum Positions da cantora Ariana Grande, lançada ao fim de outubro. Em 7 de janeiro de 2021, Doja fez uma participação no single Best Friends da rapper Sawitch, música essa que quebrou vários recordes na Billboard. Logo após, Doge apareceu ao lado de Merritt Stadium num remix de 34-35 de Arena Grande. No início de 2021, a música Streets do álbum Hot Pink se tornou o último single oficial do álbum, após mais uma vez se transformar em um viral do TikTok. Isso fez com que a música entrasse na Billboard Hot 100, onde chegou ao número 16. Doja Cat foi indicada a 3 prêmios no Grammy Awards 2021, Melhor Novo Artista, Sei Soul foi indicada para a gravação do ano e Melhor Performance Pop Solo. Doja Cat revelou oficialmente o título de seu terceiro álbum de estúdio, Planet Her, em uma entrevista em março de 2021. Em 10 de abril, a música Kiss Me More com Caesar foi lançada junto com o videoclipe como o primeiro single do álbum. A música fez muito sucesso tanto de público, quanto com a crítica, se mantendo no top 10 da Billboard Hot 100 até hoje, quebrando o recorde de mais semanas no top 10 para uma colaboração feminina. A canção alcançou o número 3 e se tornou o terceiro hit de Doja Cash no top 10. A música Need to Know foi lançada junto com o videoclipe como o primeiro single promocional de Planet Her em 11 de junho de 2021. Doja Cat escreveu que foi lançado em antecipação ao segundo single Que foi confirmado como You Right em parceria com o cantor canadense The Weeknd Com quem Doja já havia colaborado em um remix de In Your Eyes em 2020 Doja Cat anunciou oficialmente o lançamento de Planet Her E revelou sua tracklist e a arte do álbum Através das mídias sociais, algumas horas antes do lançamento de Nietzsche No. As músicas Woman, N. Shit e Getting to Year do Planet Hair vêm ganhando muita popularidade ultimamente, com Woman se tornando um super hit. Uma, let me be uma. Uma, uma, uma. Em meio a muitas polêmicas, Doja Cat é um hit mundial incontestável e se concretizou como a rainha do TikTok. Bom, gente, e a conclusão que a gente chegou com esse vídeo é que Cad pode sim ser polêmica, mas ela tem muito talento Mas é claro, que se ela cometer alguma coisa muito grave, não dá pra passar pano Mas eu gosto muito das músicas dela, então... Deixa eu só explicar Esse vídeo demorou muito pra gravar, o texto estava muito grande da gente ler Algumas partes a gente improvisou Então a gente não vai terminar esse vídeo A gente tá com raiva mesmo de terminar esse vídeo Eu tô com raiva Eu quero comer Tô querendo comer um tempão, mano Antes de gravar esse vídeo... Tá, vou tomar café da tarde agora, então se inscreve na porra do canal, dá um like no vídeo e compartilha, manda pros amigos, vai cagar, passa papel na bunda higiênico e comenta. E muito obrigado por sua visualização, é sério, faz muita importância pra gente, sua visualização. E feliz aniversário pra Dója Cat, quer falar alguma coisa, Rale? Tchau, se inscreve no canal. Fala mais alto, Raleigh. Tchau, se inscreve no canal. Isso mesmo, se inscreve no canal. Tchau, gente, até o próximo vídeo. Bye, bye. Bye, bye. I can remember I want you I can remember I want you And it's just nice, it's just me Making a thing about someone new You know I got so much to say I try to hide it in my face, no need no word You see true, and this one I gave to When you right Se inscreve no canal Dá seu like, Dá seu like. Se inscreve e no, no canal. canal Se inscreve no canal Comenta aí Compartilha Se inscreve no canal 우후!